Shalom, Chaves do Reino. Mateus capítulo 18, versículo 18. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Meu irmão e minha irmã, tudo que você aceitar, tudo que você permitir aqui na Terra será então permitido e ligado nos céus. Mas tudo que você rejeitar aqui na Terra tudo que você desligar aqui na terra terá sido, então, desligado, rejeitado também lá nos céus. Não aceite, minha irmã e meu irmão, o que é negativo. Em formas de pensamento, opinião, sugestões ou até mesmo um comentário de alguém contra aquilo que Deus te prometeu na palavra dele. Rejeita, desliga para que não seja ligado nos seus. Os seus aqui é na sua mente consciente, na sua, no seu espírito. E tudo que você desligar ou ligar aqui na Terra ou seja, tu aceitares no teu corpo, então ele vai se manifestar no seu corpo. Não aceite isso, rejeite em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim, Foi-me dada toda autoridade, ou seja, todo poder, no céu, que é no reino ideal e celestial, e na terra, na sua mente subconsciente. Deus te deu todo poder, minha irmã e meu irmão. Para que você ligue ou desligue, aceite ou rejeite o que você quer para a sua vida. Então, pegamos a palavra de Deus e vivamos de acordo com ela. Shalom.